primeiro caso foi postado no YouTube sem muitas informações, aqui vemos aquela típica imagem de um carro que parou no meio de uma estrada deserta e obscura em plena madrugada diante da aparição de algo estranho no meio do caminho. No fundo vemos o que parece ser dois seres de branco atravessando a rua vagarosamente. Bom, o que vemos é assustador por conta do horário. O que essas pessoas enormes estariam fazendo no meio da rua nesta hora? Detalhe, sem qualquer iluminação pública ou seja, na completa escuridão. Para alguns internautas o motorista agiu certo, pois eles poderiam roubá-lo, outros dizem que ele deveria ter acelerado e passado por cima, mas agora imagine se o carro morre na hora. Bom, sabemos que iria morrer na sequência. A avistar mulher de branco bem de longe na estrada até que vai, mas agora imagine ela aparecer de pé bem na frente de seu carro e te encarando com os olhos, para piorar a situação ela simplesmente desaparece na sua frente. Certamente o coração do motorista deve estar acelerado achando que a mulher iria reaparecer no banco de trás do carro. Agora repare que parece uma possível manifestação de poltergeist, pois causa uma interferência na câmera. Além disso, podemos teorizar que a mulher não desapareceu, mas sim abaixou. O pior é que logo em seguida o motorista acelerou e supostamente passou por cima dela. Sim, é isso mesmo. E se ela for uma pessoa real tentando fazer uma pegadinha? Neste caso, na próxima vez não será uma pegadinha. Imagens registradas na casa de uma família na Índia. Aqui temos uma mãe e seus dois filhos dormindo quando o espectro branco fantasmagórico entra em cena. vai vagando de um lado para o outro sem chamar atenção até derrubar um objeto. Como no filme Ghost, os fantasmas às vezes fazem seus experimentos. Até parece alguma cena dos filmes X-Men quando o personagem Magneto move os carros com seu poder de interagir com metais. Mas este vídeo do YouTube é bem real e ainda está intrigando o mundo. Poucas são as explicações lógicas e alguns especialistas ainda divergem sobre o que realmente aconteceu. As imagens foram gravadas na cidade de Shintai na China e mostram uma avança se aproximando de uma esquina quando ao chegar próximo da faixa de pedestres, o veículo é misteriosamente puxado para cima, como se estivesse flutuando ou interagindo com algum tipo de campo magnético. Ao mesmo tempo, os carros ao lado são empurrados meio que na mesma direção. Não faltaram explicações exóticas para o misterioso evento, como alegações de campos magnéticos, buracos dimensionais e vários outros fenômenos que mais parecem ter saído de algum filme de ficção científica, mas nenhuma teoria conseguiu ainda explicar completamente o um incidente. Mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Agora um vídeo gravado no meio do Oceano Pacífico. Aqui vemos uma cena assustadora. Parece que há alguma coisa querendo subir do mar. Parece que algum caju ou até mesmo a besta do apocalipse vai surgir ali a qualquer momento. Bom, na verdade o que vemos é um vulcão em erupção no fundo do mar. E é assim que surgem muitas ilhas, pois lá embaixo pode-se formar uma montanha que irá acender até a superfície. The years, the of a é Se você pensa que já viu de tudo na internet, este vídeo é prova do contrário. Bom, é um vídeo que dispensa comentários. Aqui vemos um homem real e vivo flutuando como se fosse uma alma acendendo aos céus após desprender do corpo no caixão. Repare o quanto as pessoas ficam impressionadas diante do sinal de maravilha que este homem supostamente fez diante de seus olhos. A Bíblia já dizia que nos últimos dias isso iria acontecer e muitos seriam enganados. Partindo da premissa de que o que vemos é real, qual seria a explicação? Seria ele um semideus? Um bruxo? Ou será que ele estava possuído por algum demônio que o fez levitar, como já vimos em muitos filmes de possessão demoníaca? É o poder. Agora imagine você dirigindo por uma estrada escura, quando bate de frente com o que parece ser uma bruxa de pé sobre o fogo, bem no meio da rua, em meio a um ritual de invocação do mal. Ali está só você e ela e mais ninguém. E o que é pior, o seu carro simplesmente enguiça justamente nesta hora. E se você não estiver com a vida no altar, nem adianta rezar, pois ela vai te pegar. dia 24 de julho de 2019 na cidade de Palhoça no estado de Santa Catarina após o um morador ouvir barulhos estranhos e grunhidos e um som como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando em cima da laje de sua casa ele decidiu sair para fora a fim de ver do que se tratava bom isso é algo que você jamais deve fazer em casos semelhantes na ocasião ele pode registrar algo cabuloso sobre a laje Parece uma criatura com olhos famintos como os de um lobo brilhando no escuro. Pela distância entre um olho e outro parece um monstro muito grande. Muitos internautas sugerem que seja a aparição de um lobisomem, criatura que ali estava em busca da sua própria refeição. Partido da premissa de que realmente seja um lobisomem, por pouco este menino curioso não foi devorado. Agora um vídeo registrado durante a exploração de uma casa abandonada. Nas imagens vimos a aparição de um espectro fantasmagórico no alto de uma passagem. Note que o rosto aparece por dois segundos e logo desaparece. O mundo espiritual é assim. Por algum motivo essas manifestações ocorrem do nada. É como se fossem falhas do mundo espiritual que nos cerca. No nosso último vídeo vemos uma cena um tanto inusitada, uma mulher maníaca furtando objetos de um mercado e pondo tudo debaixo do vestido. É uma ação que não levanta muita suspeita pois se trata de uma bela jovem. O mais estranho é que os itens subtraídos não caem de debaixo do seu vestido. Bom, assim a mulher fez a compra do mês sem gastar um centavo.